E aí, como é que vocês estão? Tô aqui hum, com esses convites, né? Tô montando eles hoje. Vou montar, colocar no classificadorzinho. Mas eu quero destacar pra vocês a diferença. A diferença da impressão da Epson pra da Epson pra da Canon, da Epson. Olha isso. O preto da Canon da fica muito mais vivo do que o preto da Canon. Porém, quando você vem para as outras cores aqui do Homem-Aranha, eu gostei muito mais das cores do Homem-Aranha impresso na Canon do que do impresso na Epson. Olha isso. Aí a mamãe pediu já o convite pronto, né? Para colocar no envelope. Aqui na minha cidade eu só encontrei envelope azul. Que também combina, né? Com o tema do Homem Aranha. E pra colocar, né, pra fechar o envelope, eu vou fazer uns mini adesivos. Com eu não sei. Eu vou ver aqui o símbolo Homem-Aranha. Dá uma pesquisada aqui na internet. Sobre o símbolo do Homem-Aranha. Ou o logo do Homem-Aranha. Eu quer quero colocar Homem com N. Me diga. Homem-Aranha. Vamos ver. Ai, ah, achei. Acho que esse vai ficar legal. Que é da aranha. O círculo com a aranha no meio. Acho que vai ficar bem bacana Tô tentando aqui baixar uns vídeos hum. de... Eu tô tentando baixar Os vídeos que eu gravei Que eu subi pro gás. Tem vídeo de eu do cabelo Tem vídeo de rosinha de encomenda Ai, ah, tem um monte de vídeo pra subir pra vocês Perdi outro vídeo ontem Eu tô mestre em perder arquivo, tá? Perdi o arquivo de uma rotina de encomenda que eu tinha feito. E perdi ontem uma rotina que eu tava fazendo de topo de bolo com a dica. Maravilhosa. Mas eu vou fazer topo novamente essa semana. E aí eu compartilho com vocês, tá bom? Então já mudei a cor do meu cabelo. Já. Tô aqui toda a minha chance. E. Oxi, do nada entrou o Yahoo aqui no meu. Do meu negócio de pesquisa Sai daí, que eu nem gosto de tu Ai, meu pai Eu tenho que ver aqui de novo Lá nas configurações Pra poder tirar Aff, que saco Que saco eu já sei o que foi, viu? Eu vi uma notificação ontem de um tal do Mike Free Um negócio assim Que subiu aqui dizendo sei o que, não sei o que, não sei o que Eu fui apertar e eu apertei no lugar errado Aff Mas quando isso acontece você tem que vir aqui em ferramentas ou em configurações. Configurações. É. Navegador padrão. O Chrome é meu navegador padrão. Sim, é. O de inicialização. Onde é isso, gente? Ai, que raiva. Ai, que raiva. Bing. A gente... A gente... Às vezes baixa um programa ou outro, né? Sempre vem uma bagaceira dessa. Pronto. Já. Já corrigi. Vou... Desculpa a sombra, tá? Que é noite. <risos> Mas eu vou finalizar esse caderno aqui. Que, na verdade, ele é um diário, né? Ele é um diário. Bem fofo, tá? Eu fiz na... Na folha de 75 gramas mesmo. Aqui. E eu vou mostrar pra você como é que eu faço... A furação três um dois três dois três dois três que é essa furação aqui ó, três dois três, deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui como é que eu faço essa furação. Tá vendo? Uhum. São três furos mais dois aqui no meio tá eu puxo eu é eu empurro três. Puxo dois, empurro dois pra dentro. Aqui no final eu puxo dois e deixo três, que são os pinos que vão furar. Aí, aqui na régua, eu deixo aqui assim, ó. Tá vendo aqui onde tem 12 centímetros, onde marca 12? Então, nesse lugar aqui do 12, é que eu faço a medição. Então... O 12, tá vendo essa linha maior pra frente, é pra miolo. E o 12 pra trás, é pra capa. E dá certinho. Qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários, beleza? Thank